Olá, educadores! Bem-vindos à Unidade 4, Analisando Informações. Esse é o tema 22, Analisando as Fontes de Informação 1. Matheus, eu estou observando que está ficando cada vez mais repetitivo os trabalhos, né? Uhum. Claro, eles estão tendo que aprofundar cada vez mais as temáticas já vistas. Nesse tema, o tema 22, eles vão ter que fazer o quê? Vão ter que gerar uma frase de busca... Né? escolher uma base de dados e buscar essa informação dentro dessa base de dados através de uma frase de busca agora eu recomendo que não se use mais somente o Google acadêmico mas também o cielo catálogo de teses e dissertações da capes e o portal de periódicos capes dentre outros que nós temos aí tá e aqui eu boto uma duas três quatro cinco seis né? eu ponho seis linhas geralmente em cada tabela e ofereço quatro tabelas para os alunos. Então, deixe que cada aluno desenvolva essa atividade individual. Não desenvolva a coletiva, não. Individual. Porque aí, 4 x 6, 24. São 24 informações. São 24 trabalhos que eles vão coletar. Para que servem esses trabalhos? Eles vão pegar o trabalho. Vão observar o trabalho. Peça para eles lerem o um resumo do trabalho. Não precisa ser o trabalho inteiro. É, por enquanto, o resumo. E se eles acharem que é esse trabalho... Segundo, eh, o operador boleano que eles, eles eh, buscaram faz menção ou faz uma referência ou faz sentido o trabalho deles, a pesquisa deles, aí eles, eles, eles colocam né, nessa tabelinha. Vamos supor, eu estou desenvolvendo letramento informacional e educação básica. E aí eu fiz o levantamento na base de dissertações e teses da Capes né, e encontrei eh, Bernadette Campelo eu li o resumo e falei, não, esse trabalho realmente, ele tem a ver com é, a minha pesquisa. Então, eu vou botar letramento informacional e educação básica. Qual a base que eu usei? Google Scholar, né? Qual a frase de busca? Letramento informacional and, and, educação básica, né? Com aspas, com tudo bonitinho, como eu, eu joguei na, na, na internet, como eu joguei no buscador, no caso. E aí eu boto... É, letramento informacional, ano da publicação, autor, Bernadette Campelos se tiver mais algum autor, eu ponho, senão é al para mais de três autores. E o tipo de fonte, eu ponho, eu ponho se é um artigo, se é um livro, tá? Também é bom ele já começa a trabalhar nisso. Matheus, mas ele já desenvolveu isso. Sim, quanto mais fontes de informação ele tiver para a pesquisa, melhor. Trabalho de forma individual. Quando chegar na aula, você desenvolve o seguinte: junta as equipes e com os trabalhos que vocês querem que a gente imprima. A escola pode imprimir bem, senão você pode auxiliá-los a baixar esses trabalhos e faz um grupinho de WhatsApp. Eu fiz o um grupinho de WhatsApp com os meus alunos, né? E mandava os arquivos em PDF de acordo com o que eles mesmos pesquisavam. Às vezes eu lia, eu lia os trabalhos né, que eles pesquisavam e eu olhava e eu falava, oh, será que esse trabalho está conveniente? Será que não está? Será? Ah, mas peguei uma, uma tese. Minha gente, será que vai dar tempo? Será que está muito grande? Né? Ah, não. Aqui eu vou ver se eu pego um capítulo. Você já leu o capítulo? Já deu uma folheada? Né? Já viu se realmente né, fez aquela leitura rápida? Um, só, somente uma leitura para tentar compreender se, se serve ou não? Então, façam esses questionamentos. Por mais que o aluno tenha é, empoderamento sobre isso, mas faça esse questionamento para o aluno também ser autocrítico, isso desenvolve a, autocritic, a autocriticidade do aluno, tá certo? Essa autocrítica é interessante, porque tem alunos que no meu, na minha pesquisa desenvolveram de, de qualquer forma, saíram pegando tudo, informação da idade, botaram no trabalho, quando foram ler muitos trabalhos no serviço, tiveram que voltar para esse tema, que foi o tema 22, para poder refazer e foi um trabalhinho um pouco cansativo, então que os alunos tenham consciência disso e você, como educador, professor, bibliotecário, né, desenvolva essa consciência nos alunos. A gente se encontra no tema número 23, tá? Qualquer coisa, prof.mrm.com. Até mais. Tchau, tchau.